Pessoal, a gente encontrou aqui na Oi Week o fundador da 99, o Renato Freitas. Ele bateu um papo exclusivo com a gente, você confere agora. Acho que eu posso falar de mim, o que representou ter construído o primeiro unicórnio brasileiro. Acho que primeiro é uma conquista bastante legal. Acho que o Brasil estava precisando de exemplos como a 99. Isso realmente traz olhares de investidores é, de volta para é, o Brasil, num, num, assim, coloca um holofote no Brasil, as pessoas começam a olhar de forma é, mais interessada para o Brasil e isso vai incentivar muito o empreendedorismo aqui é, é, dentro do Brasil porque a gente está precisando disso. A gente tem bastante investidor interessado em fazer as primeiras rodadas é, que a empresa precisa, série C, de série A, mas dali para frente começa a ficar um pouquinho mais difícil e tendo bons exemplos de grandes saídas, tendo grandes exemplos de empresas que se tornaram grandes dentro do Brasil, é, atrai esses olhares para cá e mais oportunidades para todo o ecossistema de empreendedorismo no Brasil. E a 99 começou como transporte de táxi e depois expandiu para transporte particular. O que, que representou essa mudança no, no, no caminho da empresa? Acho que é, representou um desafio muito maior, é, no final das contas a gente começou com um aplicativo de táxi é porque era como as pessoas se locomoviam é, na época e a gente achava que podia fazer uma grande diferença na vida das pessoas a tecnologia que a gente estava construindo e depois a gente começou a ver que as pessoas estavam em busca de outros tipos de transporte e que a nossa tecnologia podia ajudar então a gente realmente fez essa mudança lá dentro é isso foi bastante legal porque ao mesmo tempo que é, a gente conseguiu resolver o problema é, um problema diferente dentro da empresa usando mais ou menos a mesma tecnologia a gente conseguiu fazer com que o mercado que a 99 estava atuando ficasse muito maior, então conseguiu fazer com a empresa tomar as proporções que tomou porque o mercado de táxi apesar de ser um mercado grande, não é tão grande quanto o mercado de transporte em geral então acho que isso foi uma mudança chave dentro da empresa para se tornar um unicórnio e na verdade o objetivo da empresa pelo menos o objetivo da empresa enquanto estava lá era que tivesse o maior número de transportes possível dentro da plataforma e cada vez mais construir novas formas de transportar dentro da plataforma. Então, Já que agora você não está na 99, para o futuro o que, que você está pensando em fazer? Eu sei que você não vai revelar mas que você já está trabalhando em algo. Eu já estou com um novo empreendimento, já estou com uma startup nova, em breve vou poder falar bastante dela, tem a ver com mobilidade então estou bastante ansioso para conseguir falar dela e colocar ela para rodar aí nas ruas. É... E, e bom além, além disso eu quero continuar trabalhando e ajudando o empreendedorismo então quero fazer um pouquinho é de investimento anjo quero ser um pouquinho mentor esse tipo de coisa eu gosto de ajudar as startups que estão começando e estou começando a estruturar um trabalho mais focado é, para pra, pra realmente retribuir e incentivar novos empreendedores legal pra gente fechar então uma dica para empreendedores brasileiros que estão começando ou que já estão em fase mais avançada qual dica você deixa pra eles? Cara eu acho que a primeira dica é se prepara que vai ser bem difícil, é bem duro mesmo é, Trabalha bastante, com muito sangue no olho E principalmente monte um time de pessoas que são o mais brilhante que você conseguir, com mais paixão que você conseguir pelo problema que você está desenvolvendo e mais competente possível. Então, assim, é, realmente, o time de uma startup é o que faz a empresa acontecer. Eu sei que isso é super clichê, mas uma startup isso é muito mais importante, é, principalmente o time inicial, o time fundador, o time que está começando a empresa, é o time que vai realmente ter tudo do negócio na cabeça, que vai discutir as primeiras coisas, entender os principais valores, as primeiras decisões. Então foque em montar um time o melhor que você conseguir desde o início.